Salve, pessoal. Estamos no Ferrez em Construção. Hoje com Galo de luta. Vai ser pesado, vai ser intenso e vai ser real. Bem-vindo, Galo. Da hora, Ferrez. Obrigado pelo convite aí, mano. Vamos nós. Porra, eu fico feliz, cara. Galo, eu não sabia que você era fascista. Fiquei sabendo, depois de publicar você na minha página, que os caras falaram, sinto dizer, mas esse cara está redondamente errado em seu comportamento. Não se, combate ódio, não se combate ódio com ódio. O outro falou, agora sim. Você chamou um cara da hora, papapá, mas tem um cara aqui que ele falou assim, mano, você chamou um cara fascista, tá ligado? E <risos> eu não sabia. Pelo que eu, pelo que eu sabia, você tinha uma luta antifascista é. no seu currículo, né? É que o Brasilzão é muita treta, irmão. É a banana comendo macaco, né? É a, a, a vida é assim, normal, tranquilo. Qual que é a fita, mano? Eu tenho uns posicionamentos, eu não me considero um cara de esquerda, morou? Sim. Eu me considero um cara de baixo, a minha luta é contra as pessoas de cima. Esquerda para mim é uma ferramenta, para mim não tem como o povo de baixo ir pela direita, morou? Só tem como o povo ir pela esquerda, isso não significa que a esquerda está integralmente com nós, entendeu? Esse, esse é meu pensamento, que tem várias contradições e vários problemas na esquerda que, que fica difícil para o povo de baixo se enxergar. Tá ligado? E eu também acho que não é, não, é, não é papel do povo de baixo ir pra esquerda. é A, a esquerda é que tem que vir aqui pra baixo, não é nós que tem que ir lá pra cima e, e, e ficar com eles. Até porque nós não conseguimos, por todas as, as dificuldades que nós temos. Então, quando eu comecei a assumir essas posições, eu falar assim, oh, mano, eu sou um cara de esquerda, eu sou um cara de baixo. Quando eu comecei a fazer críticas ao, ao Lula ao PT, sabe? O que eu acho que é muito importante, eu considero a importância do, do, do Lula, acho que o Lula é um cara super importante pra esse momento que nós tá vivendo e pra outros momentos que nós vivemos, só que eu tenho minhas críticas, mano. Tenho minhas críticas e meu posicionamento. Isso aí gerou esse pessoal que, que acredita nisso, morou, mano? Que a vai por essa cia? ideia. FBI. Tem, é, tem essa. Tem uns caras que acham que essa. você é contactado com a FBI agora, cara. Tem essa. Caralho, não é muito importante agora você, a sua pessoa? Porque assim, pro cara te contactar com a FBI é porque você tá muito importante, o que você tá Pô, dizendo. eu às vezes eu fico olhando e falo, caramba, eu só entregava hambúrguer, agora eu tô lá no Pentágono. Caralho, o bagulho tá e, e essa curva também fizeram com o Boulos recentemente, né? De, de conectar ele com a CIA, com a FBI, bababá. É...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 Internet, que não compensa também ficar falando é, não, aqui pra não, dar é, força, para ser pessoal e tal. Mas esse pessoal que, se, não, se não concorda com ele é o Partido da eles, Causa Operária, não tinha que estar tá fortalecendo nós, pô, nessas lutas? Não, o Partido da Causa Operária tinha que estar tá fortalecendo os operários, né? Não, não, é. não, não entendo parece também. Parece que joga né, é, na contra É o Partido seja, da Causa parece. Burocrata, na verdade, né, mano? É. Os caras fortalecem a buro, certas burocracias e...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 O pessoal não está ligado às coisas que nós fez na vida para poder chegar até aqui, né? Você Pode acha... dizer que é uma cesta uma, uma velha, né? Uma ce... Você acha que no Brasil se repete a coisa de que só vai vir uma revolução comandada pela burguesia? Ou você acha que aqui vai ser diferente? Um dia vai ter uma revolução comandada pelas pessoas da quebrada mesmo. Porque ó, nós estamos rodeados aqui de uma imensidão de gente de quebrada que provavelmente não está vendo esse programa, tá ligado? É, alguns devem estar tá vendo, mas não a maioria. Você acha que essa revolução um dia vem da gente ou essa revolução vem... É... Vai vir da burguesia. Como é a história da França? Como é a história, sabe, de todas as revoluções que aconteceram aí? Eu a, mi, a minha opinião é o seguinte, mano: a, a burguesia já não é mais revolucionária. Morou, ela já fez a revolução dela, tomou o lugar da monarquia, do, tirou o feudalismo do local, colocou, colocou a democracia burguesa no local. E agora ela é reacionária. Ela vai proteger o que ela, ela, ela conquistou, tá ligado? E o, o, as pessoas têm essa tendência, né, de conquistar coisas e depois virar protecionista dessas coisas, né? Sim. Por isso que eu gosto da ideia da, da, da, da extinção da propriedade privada, tá ligado? Não tem, não tem esse bagulho de proteção, nós temos que avançar, mano, não tem que ficar preso às coisas. Nós temos que avançar nas ideias, na, na, nas coisas, tá ligado? Na vida. E aí, a minha opinião, mano, é que a revolução vai partir daqui mesmo, mano, só que, na verdade, eu não enxergo a revolução como um dia, tá ligado, mano? Como tal dia vai acontecer a revolução e a gente tem que estar tá pronto pra isso. Eu enxergo a revolução como um processo, ela já tá acontecendo, mano. Palmares, sabe? A gente tem Sim. várias histórias de revolta. A Ilha de São Domingos se transformando no Haiti, Sim. a Revolução Russa, Chinesa, Coreana, toda, todas essas coisas que aconteceu pelo mundo, de revoluções vindo, da, vindo pela classe trabalhadora, do mais, dos e mais oprimidos. E ele é conselheiro também, né? Certo? Então a gente tem várias histórias de revolta pelo mundo aí acontecendo. Então é um processo, mano. Eu acho que cabe a nós deixar a nossa contribuição nesse processo. Sair dessa vida deixando essa contribuição. Falar, ó, oh, mano, eu contribuí aqui pra isso, tá ligado, mano? Uhum. Eu acho que é, é, é por aí, tá ligado? Eu acho que é inevitável, mano, minha, minha opinião. É inevitável. Uma hora as pessoas vão olhar e vai falar assim, pô, mano, porque imagina, minha opinião, ó. O, Lula, o Lula fala assim, ó. as pessoas querem voltar a comer picanha. Eu não acho, mano. Eu acho que quando a gente fala de consumismo, as pessoas não querem voltar a comer picanha, as pessoas querem comer filé mignon agora. Elas já comeram a picanha, já experimentaram o gosto da picanha. E agora elas querem experimentar o filé mignon, porque comunismo, é, é, consumismo é buraco sem fundo, mano. É buraco sem As pessoas não param de querer consumir. É. E o filé mignon não pode dar para os trabalhadores, porque o filé mignon é da burguesia. É. Aí, quando chegar nesse ponto... De todo mundo entender e falar, mano, tem certas coisas que não tem como, porque a burguesia não vai deixar. Aí é onde a coisa fica insustentável. Eu acho que é inevitável, parceiro. É, tem, tem regras e tem códigos e tem leis feitas para poder proteger esse dinheiro da burguesia. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho uma empresa pequena de confecção, uma, uma grande loja, queria me procurar para poder eu revender para ela. E aí, quando eu fui vender, o meu contador falou, não pode, você não tem a nota 1. Eu falei, o que é a nota 1? A nota 1 é quando a empresa grande negocia com a empresa grande. Como você é pequena, tem uma lei que proíbe você de vender para essa empresa. Então, eu não pude negociar com essa empresa. Então, tem modos de os caras segurar a gente para poder você não alçar outros voos, tá ligado? Eu queria perguntar para você uma coisa que eu percebo no processo de criminalização, mano. Tipo assim, o galo de luta tá vindo, encampando toda uma luta, aí ele começa a ser criminalizado. Isso, isso acontece há, há centenas de anos, tá ligado? Os caras criminalizando todo mundo. Todo mundo que encabeça uma luta, Malcom X foi pego nisso, começou a né, ser cerceada a liberdade dele, começou a tomar peguei em todo lugar. Aí você pega a história do Tupac também. Todos os caras vão sendo criminalizados. No caso do Tupac, ele bebeu disso e, e aceitou e falou, mano, eu sou vida criminal. Eu sou vida louca mesmo, é né? Tug Life. É, você acha que é um processo é, que te pegou um momento, que ainda tenta te pegar, tá ligado? De tirar da luta social e transformar na parte criminal que nem pegar o próprio bolos aí, aí prende, aí faz, sabe? Todos os caras que estão em lutas, o GG que é do MST, todos os pessoal que está em luta mesmo, que está numa luta real, eles começam, o sistema começa a criminalizar o cara, que é mais fácil o outro trabalhador para a moto, e falar não, não, cara é vagabundo, pô, você pegou cadê esse dia aí, tal. Você acha que é, é o sistema amarrou dessa forma? Eu eu acho que a coisa é assim, mano. Ela está dada desde que a coisa é assim. Por exemplo, não vai fazer uma luta contra a burguesia. Se a gente não para na cadeia da burguesia, que é como a burguesia tem como frear, a burguesia só tem como frear as lutas ou assassinando ou jogando dentro da cadeia ou desmoralizando a, a, a imagem da luta ali e tal. Se isso não acontece, significa que nós não estamos sendo efetivos na luta, parça. Entendeu? Isso é um termômetro, mano. Isso é um termômetro. Me fala aí, gente de direita que morreu fazendo luta. Você não acha? Você não acha essas pessoas, morou Você não acha gente Só liberal? Que... É, você não acha um liberal, um cara que é liberal, que defende o liberalismo e que, dependente, de, de repente, ele foi assassinado, sabe? Só uma mamãe falei que foi pra guerra <risos> e, sem tomar o um tiro, foi assassinado. Entendeu? Né? Foi, foi, foi, foi cancelado, <risos> né, que é o, o bagulho de foi. hoje. A, a, minha, a minha percepção da coisa é, nós tá lutando contra a burguesia, mano. Se a burguesia não faz cara feia, significa que nós tá batendo e não tá tendo efeito, parça. Sim. Nós precisa bater e a burguesia precisa fazer cara feia pra nós falar, opa, Doeu, eu bati no lugar certo, tá ligado? Uma, o, o Brau, ele tem uma frase muito boa que ele fala assim, o rap é a arte do blefe, tá é. ligado? Às vezes você blefa e a burguesia se assusta, ela você compra. fala, opa, blefei certo, malandro é. ela compra, morou, eu fiz certo, então é isso. Por exemplo, eu, eu, eu quando, quando fui queimar o Barbagato, eu sabia que eu ia em cana, eu sabia, seria estranho, Sim. pra mim seria estranho, alguma coisa estaria estranha ali. Se sabe, mano, alguma coisa, tipo, eu fiz e a burguesia não se incomodou, o povo, falou, o que, que aconteceu aqui? Que, que? Aí eu precisava fazer uma análise da coisa. Não que eu fiz pra ir pra cadeia, que não era esse o objetivo, mas Sim. eu sabia, era inevitável a caminhada. Eu sabia que se o Banco se tivesse feito aquilo, ele teria ganhado um prêmio. Morou? Sim. Agora nós iria pra cadeia. Você é. tá ligado? E tranquilo, parça. Tranquilo, eu cresci lendo essas histórias. Malcom X, Martin Luther King, Mandela, Tuição Louverture. E eu, é. e eu sempre admirei, parça. Sempre foi um caminho de olhar e falar, mano, é por aqui. Morou? E o, caminho, e o caminho dessas pessoas não termina num mar de rosas. E tá tranquilo, parceiro. é o tempo que nós temos pra viver, é isso. Morou? Mas eu, eu vi cara de esquerda te criticando, e aí eu até mandei uma mensagem pro cara, eu falei assim, ó, já que você tá criticando o cara, sobe o hashtag. que a hashtag tá salvando todo mundo, sobe só subir a hashtag. Né? Não vai queimar nada, não vai lutar na rua, sobe a hashtag aí, pô. A favor de liberdade, né? Ou de prisão do galo, tá? Eu acho muito louco isso, assim, que a gente vive... A gente estava falando disso aqui antes do programa começar. A gente vive um mundo real e o um mundo né? da internet, o um mundo dos likes, o um mundo do...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 E eu fiquei olhando, aí eu falei, não entra não, parceiro. Aí alguém chega aí, o cara é favelado igual você tá trabalhando lá, falou, irmão, entra aí. O cara tá vendo que você não tem uma condição de comprar o bagulho, mas o mano fala na, na, tipo, na camaradagem, ô irmão, entra aí. Aí Sim. você fala, não, parceiro, quieto, mano. sai fora. É. Entendeu? Nós já é, essa, essa parada já tá introjetada, mano. Já, hoje eu cheguei na padaria, do lado da onda um sua ali, e eu falei assim, ô, oh, quanto tá a marmita? Aí o cara falou, tá 15. Eu falei, faz uma pra mim aí. Mas não põe arroz e feijão, não, porque eu tô tentando fazer uma dieta. Põe só salada e tal. O cara falou: pô, salada eu tenho que pesar. E isso é o sistema, né, mano? Você quer comer algo mais, me melhor pro seu corpo, você paga mais, tá ligado? Tipo, Foda. Né? Mas aí eu falei: Foda. mas a salada não é mais barata do que arroz feijão e carne e tudo, né? Não, não, mas aí eu vou ter que pesar. Aí, aí o final do debate não é nem esse: que minha mulher falou: pô, você tem dinheiro, por que você tá perguntando tudo, né? Eu tenho 200 pau na carteira, por que, que eu tô perguntando se é 15 ou 20? Mas, mano, eu fui. Muito pobre, tanto tempo, que também bloqueou na minha mente, tá ligado? Tipo, eu vejo a pessoa pegando Uber, eu falo, caralho, tá gastando pra caralho, mas o cara só vai na rua de cima, tá ligado? <risos> eu vou crer. a pé, velho. Eu crer. chego na reunião suado, pode porque crer. eu não desbloqueei essa porra de mim, tá ligado? É uma luta também interna, que o sistema, ele fudeu tanta gente de não cercear, não, que nem, como que você não pode entrar numa loja, velho, tá ligado? trabalhando, tendo dinheiro pra comprar o tênis, tendo dinheiro pra comprar roupa, né? Mas a gente não pode... Eu, hoje eu sou dono da editora, eu não entro numa livraria, não compro um gibi, não olho de frente pra ninguém, mano. Vai vendo. Ainda olho assim, ó, ó, quanto tá esse aqui? Mas, mano, eu sou dono da editora, tá ligado? Eu podia comprar 10 desse. Mas eu pergunto ainda e fico pensando, não vou pagar 70%. Não é, vou, tá ligado? É forte esses bagulhos, mano. Às vezes eu vou na casa dos outros, o chinelo tá virado. A, o chinelo dos outros. Aí eu desviro. A pessoa falou: o que, que você fez, no meu chinelo? Eu falei, salvei sua mãe. É, eu tava. É forte esses bagulhos. É. A cultura pega em você, você fica com barata ali. É. Né? A Ruda, você já tava vendo um show do Micda, ele entrou com a Ruda, eu falei, isso aí não é brincadeira, não. Esse bagulho de Arruda não, hein? O cara tá usando no show, será que ele sabe isso aí? Aí ela, porra, é claro que o cara sabe, cara. O cara é preto de favela também. Você é cismado com as coisas. Eu falei, isso aí, meu pai já falava que é um bagulho sério, a Ruda. É pra secar a inveja dos outros aí. É né? A gente tem, é tem uns dogmas bons também, né, mano? Tem uns dogmas bons, né? Mas tem uns dogmas muito ruins. As lutas que você encampa hoje, tá ligado? Qual que você é, sobrevive dela, assim? O que, que o Galo hoje sobrevive? Você faz eventos, você faz palestra? Eu continuo fazendo entregas.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 computador no, no, no braço, velho. Porque, de um amigo meu, porque eu não tinha computador. A gente fazia os textos e os desenhos e eu levava o computador, porque não tinha HD nada. E vai lá mesmo. descarregava. Você vê, parça Olha aquele trampo qual é importante. Eu lembro que eu estudava no céu, não sei se vai lembrar dessa fita aí, e você foi dar uma palestra no céu, butantã Butantan. Ah, aí eu fui em todos os céus na época. E eu fiquei ouvindo lá, e aí... É muito louco esse bagulho, porque você não sabe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 Quantos moleques não usavam essa, bo essa bombeta pra se proteger, parceiro? Pra se proteger. Né? Usava pra se proteger. Eu via? É. Eu via de enfiar na cabeça e falar: opa, aqui não, irmão. É. Capão. Tá vendo aqui, ó? Capão, é. cuidado. É. Tá ligado? Não mexe com nós. Então, ou seja, olha o tanto de trampo que nós faz pelos é. outros.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 A gente tá Você consegui... sabe que na época eu houve uma crítica, quando eu li o livro, eu fui conversar com o pessoal, eu pensava, é, mas o livro do Ferrez é meio estranho. Parece que o Ferrez estava sentado numa calçada. E tava escrevendo o que tava passando. Eu falei, mas caralho, não é isso? Caralho, não é isso? É isso. o elogio que tem. É, não é isso, é, parça? Não é isso? é um pedaço da vida. É isso, parça. Pra ficção parça. é muito difícil. Muito louco. Parça. É muito difícil. Muito louco. Tá Gratidão, parça. Não, Gratidão é por essa luta aí, que, que, que, que é pra mim foi importante. Eu trouxe uma camiseta você de Presente, do Capão Pecado. Da hora, Acertei, ó. Ó, ó acertou, tá? acertando. Acertei. Da hora, E essa foda. aqui também é pra você. É uma camiseta da periferia de fascista, mano obrigado tá Ó, eu trouxe uma, essa e trouxe uma maior organo do Anacis, uma das duas? É, a gente sabe por quê, mano? Eu pesquisei periferia antifascista, não tinha. Todo mundo era antifascista, motoqueiro... Menos a periferia. Menos a periferia, irmão. Vai, Aí eu vai. falei, não tem uma luta periférica antifascista. Por que será que não tem? Né? Essa é do Capão Pecado. Bom dia, Capão. Bom dia, Vietnã. Foda. Comemorando 22 anos do livro. O, vidro, o livro já tá velhinho, tá? Ah, esse livro é um clássico. 22 cara. anos, mano. Nossa. Aí eu trouxe também um boné, depois você escolhe o que você quiser. Eu trouxe uma bolsa aí de presente na também, pra você guardar seus lápis. Na hora, da hora. Pra você escrever seus textos. Na hora. E também trouxe, mano, você vai sair daqui um monte de coisa. Hum. O Social Fiction, que é o livro que eu tava mostrando ali, o quadrinho ah, da Comic Zone. Cara, esse é uma mulher militante, a Chantal Montelier, é uma mulher militante, que ela escreveu esse, esse quadrinho há mais de 20 anos atrás, e é um quadrinho, mano, que mostra uma sociedade distópica, ele mostra, assim, como as pessoas ficaram superficiais, elas não... tem uma, uma guerra rolando, ninguém liga, tem um bagulho nuclear rolando, ninguém tá nem aí, tá ligado? E fala desse comodismo, que lembra muito o que a gente tá vivendo aqui também, né, mano? Eu saí do programa ontem aqui e tava, mano, oito pancadão, tá ligado? E eu entendo que é um alívio também para as pessoas poderem comemorar e ir no bairro, porque não pode viajar, a gasolina é caro o caralho. Mas, ao mesmo tempo, mano, o governo acabou de anistiar um cara que é um psicopata, velho. Tá ligado? Ele deu uma um anistia para o Daniel Silveira, que é um psicopata, e eu vi pouca gente reclamando da nossa massa. Pouca gente, tá ligado? Eu vejo uns caras militantes reclamando, uns caras de esquerda, mas eu, eu acho perigoso o passo que a gente está dando, tá ligado? O que, que a gente pode esperar, mano? Você acha que de verdade... O Bolsonaro vai dar essa faixa pra algum outro presidente, mano? Acho que não. Seria bonito se ele não quisesse dar a faixa e a Dilma fosse lá e pegasse e desse na mão do, do, do Lula. Morou? Seria da hora. Uma dica de ouro, hein? Seria simbólico. Caralho, eu não pensei nisso. Seria simbólico. Cara... Aí seria sim, simbólico. Tomara que ele não queira. Tomara que ele é. faça assim, Dilma, faz pra mim. Morou? Que você não devia nem ter saído daí, não né? devia nem ter saído. Tomara o é? poder. Tomare. Tomara. Tomara. Tomare. Faça isso, Bolsonaro. Primeiro, uma dica aí pra você... É, a melhor coisa, a, né, mano? A, a, O que eu acho, mano, é que é o seguinte, mano. Tem a política institucional, esquerda e direita. Essa democracia, que para mim é uma mentira, eu não acredito nela. Não acho que é democrático. Tá ligado? Eu acho que pro Ferrez ser o Ferrez, o Ferrez precisa trocar soco com muita gente pra ele chegar até aqui. Não tu é debate... Tomei cabeçada ontem, inclusive. Tomei cabeçada no judô. Não é, um, não, é um, não é um caminho de debates pro Ferreira chegar até aqui. O Ferreira não senta tá na mesa, troca uma ideia mesmo. É um caminho de trocar soco, porrada, enfrentar. Muitas, é. ve muitas vezes até... Até... Deixar certos princípios pra trás, porque é isso que nós fazemos na periferia. Sim. O polícia bate na sua cara e você quer dar um tapa. Seu princípio diz, eu tenho que dar um tapa de volta. É. Mas você precisa voltar pra casa, pra sua família. Aí você Sim. engole o seu princípio, você tá ligado? Pra, pra, pra avançar na vida, você tá ligado? Um, um monte de merda que não é precisa viver. Então isso não é democracia, mano. Tá ligado? Pra é. mim não é democracia, é uma democracia que nós impre... não, não experimenta é. Democracia burguesa, que serve pros burgueses Então o burguês vai construir a faculdade pra ele, vai construir a corporação das polícias pra eles, vai fazer a cidade pra eles, tudo que o burguês fizer ali, ele vai fazer pra eles, nada pra nós. Ordem pra nós, progresso pra eles. Esse é o lema do, do Brasil, se é. ligou? Então, a minha, a minha percepção da, da, na periferia é que o povo na periferia, mano, ele tá ele, ele não tá bolsonarista, ele não tá lulista, ele tá assim, parça. Ele tá tipo assim, mano, não sei o que, que é, eu não entendo, vou me é, proteger. Não chega nem minhas ideias. É, eu não vou me proteger, é. parça, não vou deixar as é. ideias chegar. Então, o povo não é de esquerda, não é de direita, é. o povo tá atrás do filé de fígado, tá atrás da... da, da, da, da, da de... Melhorar ali, construir uma casa mais pra cima, tá ligado? Ô, mano, lá na, na minha quebrada tem uma ocupação lá que surgiu. Sabe como é que os caras faz pra construir a casa? Como é que os caras faz pra construir a casa? Os caras vendem a laje que nem existe, Ferrez. Sim, eu acredito. Mas aqui, mano, aqui, os aqui também. Aqui também. Mano, você gente, de laje, Marça. Aí eu falo, mas que laje? Não, aqui no teto ele vai bater uma laje e ele comprou, cara, 30 mil. Eu falei, mas 30 mil o quê que ele comprou? Paz, isso é <risos> genial! Não, aí você falou assim, mano, é... aí você falou assim: quantas lajes você tem pra tipo assim, E tema, agora lá. tem uns caras que falam: tá bom, mas eu vou parar o bar, ele vai pagar o tempo que eu parei o bar. Pra ele construir a laje, ele vai parar o tempo. Então, assim, se eu ganho um pau e meio no bar por mês, ele vai me dar quatro pau e meio dos três meses que ele vai bater a laje e construir a casa em cima. Vai vendo, parça. Olha que viagem, olha, velho. Olha, parça. Olha, olha, olha. Aí você vai falar que o povo é burro? Ai, o, povo é fudendo, gênio, fudendo, fudendo. o povo é gênio, fudendo, mano. O povo é gênio, mano. Quem quiser tratar o povo como burro, vai se desconectar com o povo. E quem se desconectar com o povo tá fudido, irmão. É, e tem mais. O povo é o que faz tudo pra esses caras, velho. No nascimento dá o leite... E na velhice, limpa a bunda. Porque é, nem mas... limpar a bunda deles mesmo, eles limpam não. Limpa, não. Sabe, não sabe. Tá ligado? Eles não, não sabem sabe. como é cuidar do idoso, eles não têm amor pelo próximo. Não cuida dos filhos. Quanto mais rico, menos, mais afastado dos filhos. Os filhos não têm amor, porque eu conheço um monte de boy que vem pra cá ver a, a mulher, a mãe preta que cuidou deles, tá ligado? A minha mãe também é uma mulher assim, que cuidou de um monte de playboy, tá ligado? Que trazia gente na minha casa pra cuidar idoso, entendeu? Eu falei, mãe, essa mulher não, essa mulher mora em Moema ali, eu tô ajudando. Caralho, você tá ajudando a mulher de Moema? Como que você tá ajudando? Não, porque os filhos não ligam, viraram as costas, ela tá sozinha, ela tá com derrame. Então, assim, minha mãe ajudava uma mulher dessa, tá ligado? Vai Hoje o meu trabalho social é uma continuação disso também, inclusive. que a gente não escolhe classe para ajudar ninguém, né? Claro. É bem bizarro, assim, você escolher que não vai ajudar um cara porque ele é do, do elite ou não. Nós não faz isso, eles faz. Eles faz. Eles faz. Eles faz. É, eu digo, eu digo assim, ó, a luta de classes, quem estabelece não é nós, é eles, parceiro. É, é eles, é, é eles que estão em luta. É. Mas tá esse, se defendendo. Esse discurso do, do Martin Luther King também, que agora uma parte da população preta, de quebrada, pegou, tá ligado? e fala, não, eu sou mais Martin Luther King que Malcom X, porque é, é pelo amor que nós vamos vender. Essa porra dessa felicidade tóxica, não é uma doença pra nós também, mano? Parça, eu, eu, sabe o que eu penso, mano? Quem fala isso do Martin Luther King não conhece o Martin Luther King, mano porque o Martin Luther King não era essa paz toda. Não era, não ele era morreu por bater nos caras de coletor de lixo, não, mano viado. E se ele fosse essa paz toda, ele não tinha morrido, é. entendeu? Ele era muito perigoso. Lógico, mano. Assim muito. como Jesus Cristo também, morou, mano? O pessoal tem uma noção de Jesus Cristo como, como Deus, mas quando você trata Jesus Cristo como homem você tá ligado que foi um revolucionário da sua época você vai fazer você vai ver que ele foi agressivo para cima da burguesia da época ali você tá ligado é por isso que ele foi crucificado ele bateu de frente com o poder Sim. falou não, eu prefiro andar com as prostitutas prefiro andar com os vendedores não quero andar com vocês é, morou chutar os templos vou chutar os templos vou chutar, vou chutar, os os templos, vou chutar o chutou o é, mercado é, tá ligado é. andou com a classe trabalhadora e, era da classe e trabalhadora você tá ligado que a legião o cara que vai estudar a bíblia a fundo aquela legião de demônios que ele joga tal eram de soldados vai não eram de demônios não porque na, na tradução da bíblia hebraica tava de soldados, vai tá vendo. ligado? Então ele combateu soldados, uma legião de soldados, não vai foi vendo. de demônios. Aí puseram vai demônio vendo. pra passar um pano. É, banco, nós pode mas pode colocar Je Jesus Cristo como um general de sua é, época. Ele o era que fez, fez a luta de classes na sua época. E fez Sim. mesmo, você tá ligado? Assim como o Martin Luther King e o Esse pessoal, mano, que vai... Esse discurso pacífico, mano, é discurso de boy, parça. É, né? é, porque sabe por quê? Porque assim, ó. Imagina, ó, eu tenho uma raiva, mano, de ver boy falando, busca. Nós está em busca da paz. Eu falo, mas, filho, filhão, você passou a vida jogando videogame e indo pra Disney. Você quer mais paz? Porque quando eu vejo o, o, o Ed Rock cantando That's My Way, que ele tá é. em busca da paz, eu falo assim, foda, porque eu o tenta. negão sofreu, é. tá indo atrás da. Ele tá saindo do inferno e tá indo atrás da paz. O playboy tá saindo do paraíso pra ir atrás de que paz? Você já tem paz. Você tem que sair de cima dessa paz, mano. Porque o que, que acontece, mano? Você só tem paz. Você só vive num paraíso. Porque eu vivo no inferno. Sim. Entendeu? O ah. tênis, o, o Nike, só custa 300 dólares nos Estados Unidos. Porque aqui custa 1,200. É. Entendeu? A Suíça só é rica. Entendeu? Porque o Congo é pobre. É. Você tá ligado? A, a, a Alemanha, a, Europa só a não Bélgica. Tem, a Europa só não tem que trabalhar, a população da Europa... Eu fui na Alemanha, os caras não trabalham não, velho. Todo mundo passeando o dia inteiro. Porque uma pá de preto tá em vários países correndo atrás de onde colher banana, velho. Vai pra poder ganhar miséria. Porque tem, tem um livro que explica isso, que onde tá o trabalho, se desloca a multidão negra, tá ligado? Isso é histórico, mano. Tipo, os caras saem da África e vão tal lugar. Por quê? Porque acabou o trampo na África. Os brancos uberizou o bagulho Tá ligado? Pôs um monte de máquina pra colher soja, fudeu então vamos pra outro lugar. Então, é muito bizarro como que a geopolítica até é montada nisso, né, mano? Você sabe que na Inglaterra, a esquerda da Inglaterra, os, a luta dos entregadores na Inglaterra não é uma pauta da esquerda, porque imigrante não vota. Caralho! É, eu escuto isso dos entregadores lá, falam, ah, mas que esquerda... Aí no Brasil a esquerda dá uma atenção e tal, mas aqui... Caralho. Não, entendeu? Os caras imigrantes não votam, então os caras não perdem tempo com nós. Olha como é que o barato é, né? Em diferentes lugares do, do, do mundo. E tá tudo interligado, moro? Eu acho que só existe... O pessoal fala assim, o que que você entende, Galo? Fala, ah, mano, eu entendo o um mundo comunista no futuro, moro? Eu acredito nessa parada. Ele falou, é, mas... Como é que vai ser? Vai ser todo mundo pobre? Eu falo, não, mano, pra você ter o conceito de pobre, você precisa ter o conceito de rico, mano. Se você não tem o rico, você não tem o pobre. você tem o rico, você tem o pobre. você não tem mais o rico, você tem uma nova história, mano. É. Você tem uma nova história, então não dá pra você falar assim, ah, é um, mundo só, é, é um mundo só de pobreza. Não, mano, você não tem mais o rico que fabrica a pobreza, você vai ter uma nova história. O que, é que nós vamos ter agora, se ligou na parada? Então, por exemplo, privilégio se alimenta dos direitos. Muito moleque só acorda meio-dia porque a mãe não tem o direito de acordar meio-dia. É, porque é. a mãe, ela acorda 5 horas da manhã. Sim. E é por isso que ele tem o privilégio de acordar meio-dia. Porque a mãe não tem esse direito. Privilégio se alimenta de direito, parceiro. Riqueza se alimenta da pobreza, morou? A, a, e paraíso se alimenta do inferno, é. se ligou? Tem que e, ter a contraparte, né, Então mano? quando eu vejo um boy falando assim, estamos em busca da paz, eu falo, não, não, não, peraí. Nós está em busca da paz e você está em cima dela. É. Sai de cima dela. Você já está luxando. E se cara. você quiser fazer alguma coisa de verdade, me encontra no meio do caminho. É. E me mostra onde é que a paz está, mano. Você está buscando a paz, você está afastando ela de mim. É. Essa, essa busca pela, pela, pela paz que você está fazendo, playboy, é. você está mais afastando ela de Minha mim. A paz que eu não quero seguir. Né? É que isso. nem, que nem é o Luca já falava, né, mano? Essa paz eu não quero seguir, tá ligado? Eu não quero seguir essa paz. Eu acho que é foda isso aí, mano. Sabe por quê? Porque não é só paz, né? Tem várias fitas. Tem, tem um, os caras catam as palavras nossas e esvaziam o significado. Esvazia, mas... apodrece a palavra. É, mano. liberdade. Gratidão. Eu vejo um monte de gente falar de liberdade de um é. jeito. Não é liberdade, parça. Sabe o que você está é. falando não é liberdade. É. Entendeu? Eu quero ter a liberdade de escolher não entregar seu hambúrguer. Eu não tenho essa liberdade. Não tenho a liberdade. Entendeu? Aí, beleza. É. Vamos falar dessa liberdade. Se ligou? É, a liberdade é um barato também que se debate tanto, né? Nos meios democráticos vivemos numa democracia, não podemos ter a liberdade, tal. Mano, nós não temos a liberdade porque você tem o direito de ir e vir. Tenta aí, tenta aí para ver quantas polícias te param no caminho, se você tem dinheiro para o pedágio. Eu, tem dinheiro para pagar. Eu fui enquadrado, parça. Antes de chegar aqui eu fui enquadrado. Aqui no Janga mesmo. Eu fui enquadrado e hoje hoje meus enquadra é engraçado que eu não sei os artigos, qual que é meus artigos, aí eu falo assim, ó, oh, mano, eu sou o cara que... Eu já falo para os caras, falo, mano, você tem passado? fala mano, eu sou o cara que queimou o barbagato lá, parceiro. <risos> é, eu não sei qual que é os artigos que é, organização criminosa... Apologia, eu crime. É, eu é apologia, tem um monte de coisa, mano. Juíza colo... Sabe o que a juíza colocou no documento, é. parceiro? Que nós construímos uma fila de pneu na rua para chegar até o poço, porque o nosso intuito não era... Queimar o barbagato. Nosso intuito era explodir o posto. Meu Deus. É, ela colocou isso no documento. Pra poder ficar mais perigoso, Para Pra dar terrorismo. É, pra dar Se terrorismo. Se ligou? É. E aí ela colocou que eu criei a Revolução Periférica, os entregadores antifascistas, com a falsa premissa de serem movimentos sociais, mas que são grupos pra cometerem crimes. É. Tá ligado? Ela tá fazendo o papel dela, o né? O papel dela, claro. O claro, É normal, né? ela tá fazendo o dela, é, eu tô fazendo o meu. O de prata. É, é, é, é. isso. É. é isso. Então, então, tipo assim, esse bagulho é muito louco. Antes de vir pra cá, eu tomei um enquadro. Você tá ligado? Olha como é que é o barato, né? É. Então, tipo assim, ó, ó, ó, olha que muito louco, né? Se a liberdade, mano, a gente vai falar de liberdade, a gente tem mil formas de falar da, da liberdade, você tá ligado? Mas a liberdade mesmo que a gente precisa, ela é a, a velha de sempre, aquela que se lutou em Palmares, é. morou, que a gente ainda não conquistou, essa é a verdade. Eu falo que as correntes não quebrou. Certo. As correntes alongou, eu ainda tô preso. Meu nome é Paulo Roberto da Silva Lima, mano. da Deodô, ainda é pertence de alguma coisa. E meu nome, eu tenho certeza que minha família não é desse nome, esse nome é nome de fazenda. É nome de fazenda, que nem Sim. o meu, Ferreira da Silva Ferreira também. Ferreira da Silva, é, nome de fazenda, é. parça. Então, ou seja, é... que liberdade é essa, parça? É. Liberdade que eu não sei nem de onde eu vim, irmão? É a liberdade que você tem para poder sair da precarização do, do, do, da entrega e ir fazer uma faculdade, só que quando você chegar para poder é, tentar uma vaga, aquela faculdade não tem validade perante a faculdade dos boys. É a liberdade para você não morar numa região que é favorecida, o emprego também não te pega por causa da, da região que você mora. É uma liberdade, que, mas você não tem a cor que aquela empresa quer. Então, olha só quantas liberdades você tem, tá ligado? Só que alguém lá na ponta está cerceando, mano. Eu, eu abri vaga para entrevistas um tempo atrás, na empresinha que eu tenho lá, na editora, e aí veio um mano preto, mano. E ele falou assim, oh, mano, eu sou preto e tá, tal, eu não falei para você na, na entrevista lá, por telefone. Eu falei, não precisa falar não, cara, quem é nós? não, eu sei. Mas eu queria só... Eu falei, mano, mas você falou que ia mandar o currículo na hora. Eu não entendi. É, experiência editora não tem aqui no currículo. E aí ele falou assim pra mim, mano, eu só queria fazer uma entrevista. Porque eu tinha que falar pra minha mãe que alguém ia fazer uma entrevista comigo. Vai, vendo Porque ninguém, Ferrez, me ouve. Tá ligado? Ninguém me dá uma chance de conversar, mano. Eu não tenho nada a ver com a profissão sua. Mas eu precisava tanto fazer uma entrevista, viado. E aquele bagulho me doeu, mano. Porque eu entendo esse mano, tá ligado? Eu entendo, assim, o cara... Querer ser ouvido, visto Quando eu falo que até onde vão deixar você ir Não é te matar, mano é te invisibilizar. Que nem fizeram Sim. comigo. Tiraram Sim. meus livros das editoras, tiraram eu da TV Cultura, me mandaram embora das revistas. Depois que eu falei aquela fita lá do Luciano Huck, os caras me cancelaram antes de existir o nome cancelamento. Os caras simplesmente <risos> falaram assim, ó, você é muito bom? Faz o seu aí, então. Me deram um artigo, Apologia ao Crime, eu fui preso. O que, que você falou do Luciano Huck? É, do, do Rolex, quando eu fiz um artigo pra ah, Folha, falando okay. que... Do... Eu, eu fiz um conto chamado Pensamentos de uma Correria, certo. né? porque o Luciano fez aquele texto, e a Folha de São Paulo me encomendou um conto. E ela falou assim, oh, a gente paga 500 reais. E eu precisava muito dos 500 reais. Falei, não, eu faço o texto. Eu nem tinha lido li o livro do Luciano, uh, o artigo do Luciano Huck E eu fiz esse texto, pensamento em correria. Mas eu fiz um conto, porque eu sou contista e romancista, eu não sou jornalista. E aí a Folha pôs no caderno de opinião, mano. Como se aquele conto fosse uma opinião minha. Que é um cara que sai na correria, tal vê um boizão com o relógio, rouba... E ele fala aí, ah, cada um saiu ganhando, eu levei o relógio e você ficou com sua vida. Certo. Aí isso deu uma apologia ao crime. Vai vendo. Tá ligado? Eu fui preso na minha ONG por causa desse texto, tá ligado? E dali em diante eu perdi todos os contatos que eu tinha. E o maior, maior crime da história é o próprio Rolex. Você entendeu? E aí ele ganhou um Rolex... Hoje, depois eu conversei com ele numa live aí pra gente se entender, porque isso fazia mal para mim também, uhum. é, como pessoa, o tá Luciano. ligado? É, eu e ele, porque fazia mal para mim. Uhum. Eu não queria mais ter rusga com ninguém. Claro. Depois que eu peguei Covid, eu quase morri, irmão, eu fui atrás de todo mundo que eu tinha treto e falei, ó, oh, eu não quero mais ter treto com você. Eu ia contar uma história dele aqui que aconteceu com nome, mas também não vou contar, mano. vamos, vamos, vamos, vamos para vamos o próximo. É, eu sei tá. dessa história, <risos> eu sei dessa história. Mas assim... É, eu, da minha parte, tá ligado? Eu tô liberto, mas eu tomei o preju, a minha vida foi atrasada, eu perdi a editora, eu perdi meus bagulho Vai, e tudo, Vai, mas bem. é o papel do sistema, lindo, Lógico, legal, claro, eu montei claro. a editora minha e tô aí, tô voando, vou claro. fazer meus bagulho tá ligado? A nossa cara é essa, é resistir, né? Não, não tem muito o porquê. Sabe o que, sabe que eu acho, parça? Eu acho que esse sistema precisa de nós pra provar que essa democracia é real ao mesmo tempo que eles têm que controlar nós, para nós não avançar. Porque se fosse uma democracia real, nós avançaria. Sim. Então eles precisam ter nós para provar para alguns e outros que essa democracia é uma coisa real. Ao mesmo tempo, que precisa controlar nós? Eu vejo isso acontecendo comigo toda hora. Controlando ah. nós, falando, não, peraí, aqui não, parça. É, vai até aqui, vai Galo. Vai até aqui, aqui, fala aqui, Vem de capacete, Galo. Vem de capacete, Vem de capacete, é, Vem de capacete é, na palestra, é, é Galo. Comigo é o é a favela no fundo, cadê você? É isso. Sabe o é. que, que eu acho, parceiro? Eu acho que nós estamos tá tudo numa sala sofrendo, todo mundo com fome. E aí nós começamos a ouvir barulho, começamos a ouvir um piano tocar... Começa a ouvir gritaria, gente bêbada. Aí um de nós é muito corajoso, o Ferrez é muito corajoso. Ele abre a porta, ele sai, aí ele vai lá na fechadura da outra porta e vê um monte de gente feliz, brincando, comida pra caramba. Fala, mas peraí, mano. Nós tá aqui passando fome. E os caras tá aqui nessa sala do lado, comendo lagosta, filé mignon, mó barulheira, piano, bebida. Aí o Ferrez empurra, chuta a porta, mano. Fala, mano, que porra é essa? Aí todo mundo, ô... Oh, ou seja, é um choque, né? Os caras achavam que é. eu não tinha coragem. Pô, senta aqui, Ferrez, vamos trocar ideia. Aí o Ferrez senta, os caras servem uma lagosta. Ferrez já tá 30 dias sem comer. É a lagosta. O Ferrez começa a comer, começa a trocar ideia. Fala: não, e tal, você é um cara corajoso, você é foda. Diferenciado. A, gente, a gente discute muito sobre o problema de vocês de é. lá você e é um tal, tal, tal. Você é extraordinário. Aí ele pega, aí você come a lagosta, os caras te dão uma caixa cheia de resto. E fala assim: leva pro pessoal lá, mano. É. Aí você leva pro pessoal. Aí o pessoal começa a comer o resto, como se fosse comida, porque eles não têm noção do que tem na outra sala, só você tem noção. Você sabe que aquilo é resto, eles não sabem. O seu papel seria pegar e levar esse pessoal pra lá, chutar a porta e falar, não, agora não vai comer a lagosta. Só que fica difícil, parça. Fica difícil, porque você fala assim, agora posso morrer no meio do caminho, posso não conseguir mais voltar lá, tá ligado? Então, ou seja, eles constroem um barato muito bem construído pra transformar nós... Que era pra foder eles em agente deles, sim, tá ligado? Sim. Nós passamos por isso, eu vivo isso daí. É. Eu vejo as pessoas querendo transformar você em agente é. deles. Você tá ligado? Tanto que só tem um de nós. De cada um só tem um. É isso. Aí, escritor, libera uma vaga aí pra esse viado. Isso, o outro, libera aí. Revolucionário, é, isso. é o outro. É isso. Às vezes é muito mais pra nós controlar aquela situação é. do que fazer aquela situação ampliar, mano. É. Eu acho que a revolução surge quando a gente estoura a tampa e fala assim: foda-se. Foda-se. Se foda, truta. É. Que se foda, mano. Foda-se, tenho nada a perder. Quando nós falamos assim, não tem nada para perder, pai. tá vendo isso aqui? A liberdade, não tem liberdade, não existe. Democracia, não existe democracia. Os caras, igual o Boulos, né? O cara, os caras, muitas vezes, falam assim, eu não voto no Boulos porque o Boulos vai invadir minha casa. Eu falo assim, paga aluguel, filho. É... Paga aluguel, do pai. é, você paga aluguel, mano, é. que casa que o Boulos vai invadir, o carro o Boulos vai invadir a casa do seu inquilino, então é isso, é que que nem você... no bicho. e ele não vai poder mais alugar para você? É que você? nem no bicho, o cara falou, eu não tolero o cara pichar meu muro, eu falei, irmão, se você não paga IPTU três anos, o cara toma, não é seu mais não, então que ilusão do caralho que você tem que o muro é seu? Eu acho que a revolução vem, e quando nós explode, fala assim, não, não tem nada, e é isso, que Nós é. não tem nada, parça. Nós não tem na... Se nós parar para pensar, Ferris, os caras podem mandar a polícia vir aqui agora prender nós e os caras vão prender nós. Nós não podemos fazer isso com eles. É, não nós pode. não podemos falar, ó, oh, polícia, vai lá na cúpula da iFood e prende os caras da iFood. Os caras podem mandar os caras vir aqui prender nós. Sim. Essa é a democracia. E, e tem uma comparação, um documentário muito bom do Michael Moore, que ele compara empresas como psicopatas. Porque as The empresas. Corporation. É, o The Corporation. Porque o, o próprio iFood, ele age como psicopata. Sim. As empresas gigantes como a Netflix agem como psicopata. Elas Sim. agem, elas começam a cercear. Ô, oh, mano, você viu, hoje os filmes é Netflix, por Netflix, produtora Netflix. A Netflix, no contrato, daqui a pouco, tá escolhendo até a van. Fala, não, esse cara da van, não gostei dele. Põe outro. Como que pode um canal que passa o conteúdo gerenciar o conteúdo de propriedade? <risos> ele ditar para mim, ó, eu vou te falar. A gente tava fazendo um seriado pela net, aí a net ditou assim: ó, não, a gente quer um bagulho mais. É, aquele bagulho de luta lá que voltou do Daniel San lá. O Cobra Kai. A gente cai. quer um bagulho mais Cobra Cai. Eu falei: peraí, como eu vou pegar manual prático do ódio e vou fazer virar o cobra. cobra Cai, caralho? Tá ligado? Vocês tão louco? Não, é que a gente não viu o conteúdo. Eu falei: mas vocês tão louco? Mas chega nisso, velho, tá ligado? Mano, chega. Tô ligado. Eu tenho uma reunião com o Frota. Mano, Pra falar do Capão Pecado. eu falar não, não vou sentar com frota pra falar do Capão Pecado. Pelo amor de Deus, gente. Vocês estão loucos, mano. Mas nem na época do Turma do Gueto. Olha, tá Olha a doideira, cara. Você tá ligado? É uma, é uma loucura. É loucura. Mas mano. é isso assim. É o capitalismo ele vai tomando forma. E aí, pra gente ter, terminar a entrevista, eu queria tocar nesse ponto. Como elas vão ficando gigantes, né? Mano. Como que a Uber ela dominou tudo pra virar o único meio. O iFood virar o único meio. A Amazon virar o único meio. A Netflix virar o único meio. E aí a gente... Fala, fodeu, mano, eu tenho que me permitir assinar com essa pessoa, eu tenho que me permitir trabalhar por esses mil reais. Foi uma conversa que o JR teve comigo também, ele falou, mano, tem muito cara que não vê outra escolha mais, porque como ele vai entregar os, os trampos, qualquer barzinho da quebrada, assina com esses caras também. Entendeu? Então tirou o corre de todo mundo, né, mano? Tirou. Você falou do JR, mano, JR é foda, mano. O JR não é troca ideia, ele é motoboy de miliano também, faz o corre, a gente troca ideia direto. Ele tá envolvido nesses processos de luta do, do, dos entregadores. É um maluco mó mal inteligente, sagaz. Ganha os bagulho muito fácil, mano. Ele fez aquele o, a série O Político, né? O Político fez. Rebentou lá, fez o bagulho, fiquei surpreendido. Quando é. ele falou pra mim, eu falei, hum, Júnior, irmão, o que você vai, vai fazer ali, parceiro? Ele falou, é, mano, é o que tem. Eu falei, é, é o que tem, é isso. É, é o que tem é. da hora. É. Isso é o que tem da hora. Vai que vai e... E desenrola a, a, a caminhada lá. E ele desenrolou, mano. Provavelmente ele vai vir agora candidato, né? É, provavelmente. J.R. tem meu apoio, Truta. Também, tem meu apoio também. J.R. tem a gente meu está apoio. J.R. é sangue bom, é foda, ele sabe a caminhada. Ele tem essa, essa visão de ser de baixo, é, tá ligado? Sim. Tipo, na né, esquerda, direita... Preto, quebrada. É, ele é, ele é eu conheci ele desde parceiro. pequenininho, mano. Ele é meu grau Eu lancei o primeiro CD dele com RDG, foi eu que lancei. E ele bem pequenininho, eu conheço ele. Ele tem uma tatuagem do Nando Sul também, uma época que ele fez para homenagem a nós. Mas ele sempre teve umas ideias cabulosas. Ele não aceitava no rap... O que tava acontecendo? Ele falou, mano, eu não aceito cantar sem cachê, eu não aceito lá 80 pessoas em cima do palco. Ele já tumultuava nessas ideias, tá ligado? Desde pequenininha. O que eu mais gosto nele, mano, é que ele é um cara aberto a, a, a sempre evoluir na caminhada, sempre aprender mais, sempre correr mais atrás do bagulho. Ele tá em constante evolução, mano. Sim. Ele é o bagulho do Halseixo lá, metamorfose é, ambulante. Metamorfose ambulante, é. Cabuloso. Ó oh, pelo é respeito pelo, pelo, pelo Júnior, mano. Galo, muito obrigado, mano. Ô, oh, mano, é nóis, mano. Eu Obrigado. que agradeço, parceiro. Eu que agradeço de verdade. E que tenha muitas entrevistas dessa aqui, que você tenha muitos momentos bons. E que algum tempo da sua vida você possa parar de ser a palmatória do mundo. Porque nenhum de nós merece ser a palmatória do mundo. Boa, na hora. Tá bom? Boa. É isso aí. Um pra abraço. Total. Um total. Abraço, mano. <risos> nós.